Essa alça aqui que vem com toda a DSLR pode ser muito útil, às vezes, como, por exemplo, para transportar a câmera com você ou para ajudar você a estabilizar as suas cenas quando você está gravando alguma coisa. E como eu tremo bastante com as minhas mãos quando eu estou gravando e eu uso uma lente sem estabilização, que é 50mm 1.8 da Canon, essa alça aqui para mim é praticamente indispensável. Só que tirar essa alça aqui da sua câmera pode ser algo muito conveniente também, porque é muito mais fácil guardar ela numa mochila ou usar uma câmera num tripé sem isso aqui enchendo o saco. Então o ideal seria ter o melhor dos dois mundos, que é poder ter ela quando eu precisar e poder tirar ela fácil quando ela não for mais útil pra mim. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque é pra mostrar pra você como eu resolvi esse problema na minha câmera. Pra resolver isso foi bem simples. Eu comecei comprando dois chaveiros com esses ganchos que tem uma trava e separei as argolas deles. Depois disso na alça que já vem junto com a DSLR, eu pintei todas as logos e marcas com canetão preto para não chamar tanta atenção e também eu acho que fica muito mais bonito assim. Aí eu peguei as argolinhas menores do chaveiro e prendi nos dois suportes de cada lado da câmera. Só que eu admito que isso ficou uma bosta porque as argolas eram grandes demais e quando eu mexia a câmera elas ficavam fazendo barulho, então eu tive que pensar numa alternativa para isso. Aí eu lembrei de umas capinhas que a gente tem do Nintendo Wii que a gente não usa mais e elas têm uma tampinha inútil embaixo para proteger um conector lá, que tem uma cordinha que seria perfeita para isso. Então eu tirei essas cordinhas de lá. Limpei ela e só para garantir que o nó não ia soltar eventualmente, porque se ele soltasse isso significaria que a minha câmera cairia no chão e não é uma coisa legal, né? Então eu garanti que esse nó não ia se desfazer e eu passei super bonde nele. Foi o que eu consegui pensar, mas acho que foi uma boa ideia. Foi a melhor alternativa que eu consegui pensar, não me critique. Depois disso eu pintei ela com um canetão, um marca-texto, pra ficar mais bonitinha, e aí eu prendi ela na câmera. E essa alternativa ficou muito melhor que as argolas. Depois disso eu peguei as argolinhas menores de volta e prendi no último buraquinho do chaveiro. E nessa argola eu também prendi a alça junto. E depois disso ficou pronto. Até agora eu fiz bastante testes sobre esse nó ali com um super bond e eu tô confiando bastante nele, eu acho que ele não vai soltar não. Mas se ele soltar pode confiar que eu aviso vocês. Então esse foi o DIY de hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo ou pelo menos que esse vídeo aqui te inspire a fazer algum DIY que ajude o seu dia a dia aí ficar um pouco mais fácil. Nem que seja uma alça de câmera. Meu nome é André e a gente se vê nos próximos vídeos aqui desse canal. Um grande abraço e até lá.